Mas Ian, como que eu vou ser uma autoridade sem um curso superior ou sem ter tal certificação ou sem ter tal faculdade? Como é que eu faço? Então, galera, deixa eu contar uma história aqui que pode desbloquear muito dessas crenças que vão te atormentando. A autoridade não necessariamente vem... Com essas certificações ou esses cursos, não. A autoridade pode vir de várias formas, mas acima de todas, a autoridade vem com resultado. Então, você, você está preocupado aí que não é legítimo o suficiente para alguém considerar você uma autoridade, uma referência, um mentor, ou o que for, relaxa. Porque, olha o exemplo da Fátima. A Fátima, ela, ela é uma querida, uma aluna no programa meu, que durante mais de 30 anos ela cozinhava, ela cozinha muitas receitas de coxinha em Recife, que é um sucesso total, muitas receitas de bolo, e receitas da família dela, receitas super locais, ela chegou a ter empresa com vários funcionários, no não me engano, até cerca de 10 funcionários, ela chegou a fazer doces e bolo para o presidente da república. Caraca. E hoje, o, ela montou um projeto onde ela vai ajudar outras mulheres, principalmente mães, donas de casa, a começar a ganhar dinheiro com essas receitas, com a cozinha, com a culinária, e durante esse processo, ela vai focar naquilo que ela mais gosta mesmo, que é ajudar essas mulheres a, a se tornarem mulheres mais empoderadas ajudá-las a se tornarem mais independentes, ajudá-las a com autoconhecimento. Que é o que ela já faz, naturalmente. As pessoas já buscam ajuda com ela nesse formato, né, ligam pra casa dela, vão lá, trocam ideia com ela e sempre quando passam uma, duas horas conversando com ela, saem muito mais leves e muito mais corajosas. Mas ela vai fazer isso ensinando elas a ganhar dinheiro, porque é uma das maiores travas dessas mulheres é, é depender do marido para tudo, né? e se ela conseguir ajudá-las a criar um negócio, mesmo que seja pequenininho, dentro de casa, e elas possam ganhar o dinheirinho delas, isso vai mudar a vida completamente de muitas mães e muitas mulheres. Agora eu me fala uma coisa, a Fátima, você acha que alguma aluna dela, alguma pessoa que, que vai buscar? A ajuda com ela, vai bater na porta e falar, oh, Fátima, me mostra esse certificado de cozinheira? Ou me mostra o tal curso que você fez? Você acha que ela vai conseguir autoridade apenas com o que ela estudou? Claro que não. A autoridade dela vem do resultado. 30 anos vendendo doces, ajudando pessoas, sendo reconhecida. Então, o, o mais importante de tudo não é o que, aonde você estudou, qual o certificado você tem, o que você leva como, como papel, mas sim os seus resultados. É verdade. Então foca em criar o máximo de resultados nesse momento, ajudando outras pessoas, ajudando essas pessoas a conquistarem o que elas querem, foque em gerar o máximo de valor, porque isso naturalmente vai te trazer a autoridade, e lembrando que você não precisa estar muitos passos à frente dessas pessoas, você não precisa ser o melhor do mercado, você não precisa ser o número um porque isso é mais uma prisão, basta você estar um passo ou alguns passos à frente da pessoa que você vai ajudar, para que você possa se tornar já uma autoridade e assim se tornar legítimo de receber o pagamento dessa pessoa pelo que você tem a oferecer, tá bom? Então, uma historinha rápida, só para mostrar que sim, você é capaz e se mesmo assim você falar, não, não mas na minha área eu preciso tal, porque eticamente ou legalmente eu não posso exercer, então se for esse caso, vai lá e tira o certificado, tá tudo bem, mas cuidado para você não começar a pensar, nossa, eu tenho que entrar numa faculdade, ficar quatro anos estudando uma área, porque só depois de estudar quatro anos da faculdade que aí eu vou ser respeitado, Lê engano, depois de você estudar os quatro anos, chegar lá, aí você vai ter... Outra coisa que as pessoas vão criticar ou vão falar, porque sempre vai ter haters, sempre vai ter, vai ter gente julgando, criticando, apontando o dedo, então é um caminho sem fim, né, por quê? Porque não depende de você, depende do outro, e o outro você nunca vai controlar. Então liga o foda-se com amor com essa galera e foca em gerar o máximo de resultado. Isso naturalmente vai te dar muita autoridade. E quando você gerar resultado, quando você trabalhar com algo relacionado com sua paixão, suas áreas de interesse, você naturalmente vai falar sobre isso. E aí você pode falar, gerando conteúdo, fazendo live, dando aula, o que for. Então hoje eu sou uma autoridade em relação a... Construção de negócios, em relação à reinvenção de carreira, e ajudar a galera a conquistar mais liberdade, ter um estilo de vida pés descalço, de porque eu vivo isso e eu falo sobre isso quando eu estou falando aqui. E eu dou aulas sobre isso, como é um aulão, que eu quero te convidar, é só clicar aí embaixo para você participar. um aulão gratuito que eu te ajudo revelando três segredos para você começar um trabalho, o um seu novo salário, através da internet, em paralelo com o que você faz hoje. Então nesse aluno te conto várias histórias de alunos que já superaram, que já passaram por, esse, por essa transição e conto mais detalhe a minha história também. Então é isso. Vou te desafiar aqui para um quiz de três perguntas. Primeiro, você sabe quais os primeiros passos para quem está começando na internet? Segundo, você já tem produto digital? Terceiro, eita... Tá